E já chega de Ponto de misarela E vamos para o próximo destino, que vai ser a Cascata de Pincães. Esperemos que tenha bastante água. Já lá estive com ela, meio seca. A última vez estive com ela, mais ou menos. Pois parece-me que vai ter mais água. Vamos lá ver. Até já. We Dona, explica lá tu em francês onde é que nós vamos agora Cascada. Cascada por que se cascata de Picães. cascata de piqueniques voir parce que il y a quatre personnes que jamais étaient ici il y a deux personnes que viennent aqui ici, ici la semaine dernière je pense Tu <risos> e a tradução diz que vamos à cascata de pincães, porque há aqui 4 pessoas que nunca cá vieram e há duas que vieram na semana passada Penso eu de quê? <risos> Não mates a formiga! Tu vais tomber! João Filipe! Estamos mesmo quase a chegar! A Isto é uma subida puxadote, para crianças ou pessoas mais idosas. Na custa, olha, já estamos a chegar. Tem muita gente, olha, vai começar a bater o sol. E já começa a juntar pessoas aqui como um milho das cascatas mais bonitas que o Jerez tem, sem dúvida, sem dúvida! Linda Linda! é um desnível jeitoso! O escorregar e cair aqui é o E foi assim a cascata de Pincães... Zé, já estou a falar, estou a ver sozinho! Um local mesmo, é um paraíso aqui no meio dos Jerez Pena que já começa a ser descoberto por muita gente, não é? Na época alta ainda é pior e agora vamos para outro local ali na aldeia de Fafião. Até já. Next level.